Nós vamos parar budil, nós vamos parar a sadia, nós vamos parar aurora e vamos fazer vocês ficar dois dias sem produzir pra vocês verem o que é que coloca o frango dentro da empresa de vocês O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango O Brasil é o maior exportador mundial de tabaco esses dois setores do agronegócio são cases de sucesso no mercado internacional. Mas o que há em comum entre essas duas indústrias que só em 2014 venderam mais de 10 bilhões de dólares para centenas de países? De onde vem o filé que mata a sua fome e o cigarro que ameniza a sua ansiedade? Por trás da embalagem impecável vendida ao consumidor final, escondem-se mais de 360 mil criadores de aves e agricultores de tabaco da região sul do Brasil, presos a contratos nebulosos. Produtores rurais mal remunerados, endividados e obrigados a gastar o trabalho e a saúde de toda a família para produzir o frango e o tabaco nosso de cada dia. relação entre indústrias, criadores de aves e plantadores de tabaco não é uma mera operação de compra e venda. Os produtores rurais mantêm um contrato de integração com as empresas. Esse sistema também é chamado por um nome bem mais simpático, parceria. Basicamente, os frigoríficos adiantam os pintinhos, as rações e os remédios aos produtores. Já as fábricas de cigarro entregam as sementes, os fertilizantes os agrotóxicos. Tudo em nome do padrão de qualidade da Além disso, as indústrias prestam assistência técnica e não só compram, como ainda mandam buscar os frangos e o tabaco na propriedade dos integrados. Depois de descontar os custos, a indústria pinga o pagamento na conta do avicultor e do fumicultor. A parceria até parece um negócio da China para o produtor rural. Mas a verdade é que não existe almoço grátis. Porque essa galera é nossa e nós, agricultores, e vamos seguir caminhada para frente da agroindústria. Nós não somos escravos. Nós queremos continuar produzindo, mas queremos ter garantia dessa nossa produção e que não faça com que os nossos filhos, os jovens, saiam do campo, venham para a cidade trabalhar por um salário mínimo. E vamos fazer aqui uma trata, esse ato simbólico, presentando. Algumas pessoas aqui com um frango em troca do bombom. E acho que quem ganhar o bombom ainda vai sair no rito. O frango é um animal de vida curta. Ele tem apenas 45 dias para ganhar o máximo de peso possível antes do abate. Por isso, o frango é induzido a se alimentar o tempo todo. Temperatura, iluminação, limpeza. O ambiente do aviário influencia diretamente na dieta que converte a ração em carne. O peso dos frangos e a quantidade de ração consumida por eles são os principais fatores de uma complexa fórmula que calcula o pagamento do avicultor. Outros elementos também entram na equação, como o número de animais mortos e o volume de medicamentos usados. Nem de longe é um cálculo simples de se fazer. Mas o avicultor sequer participa dessa matemática. Nós temos que confiar tudo na empresa. A gente como integrada não sabe quando entrega um lote de frango quanto que vai receber. Depois é que vem, a empresa manda para nós o que deu, o que produziu e o lucro que tem. Na verdade o agricultor ele pega as pintainhas, entrega o lote e reza para que dê bom. Existem sérios problemas em relação integrado à agroindústria. Principalmente o que se refere à remuneração é que é muito baixo. Os contratos até trazem... É, algumas fórmulas para calcular a remuneração. Existe um contrato de uma agroindústria que tem duas páginas e meia de fórmulas. Então é muito difícil compreender. É muito difícil para qualquer pessoa, não para um agricultor familiar. Não é, você não consegue entender porque você faz um lote hoje, amanhã você faz outro, você entrega outro lote, e a, as conversões dão parecida e o valor em dinheiro não parece. Então a gente não consegue achar da onde que eles começam o cálculo, porque eles não têm um preço mínimo de um lote. Eletricidade para iluminação, lenha para aquecimento, lascas de madeira chamadas de maravalha para forrar o chão. Esses são alguns dos gastos fixos para a manutenção de um aviário. Apesar disso, os contratos não preveem um preço mínimo por lote de pintinhos. Em outras palavras, se a produção não cobrir os custos, a bomba explode somente no colo do avicultor. Fazem 20 anos que eu estou na agricultura e é a primeira vez agora que a gente está fazendo um debate sobre custo de produção. Na realidade, A gente nunca ouve esse debate, a empresa nunca chamou nós para discutir sobre frango. E o, o, o, a grande polêmica é assim, é a respeito da, da, do cálculo de remuneração. Algumas empresas estão remunerando hoje com 13 centavos o quilo. A gente está querendo o quê? A gente está querendo uma renda mínima. Porque os custos existem, o lote bom, ou lote ruim, ou o lote de peso ou não de peso, os custos existem, são reais. Hoje tem gente, tem, tem agricultores tirando 70, 80 centavos por frango, mas tem agricultores tirando R$17,0. Se a empresa acha que o problema é do avicultor, por que ela não explica para o avicultor o que ele tem que fazer? Eles alegam que o nosso custo de produção, nós temos que baixar ele. Mas nós não temos como baixar, pois a luz vem no contador. A maravalha vem no caminhão, precisa tantos metros. O, o que eles trazem para nós, isso é eles que fazem o custo. E a, a nossa mão de obra hoje, ela está se tornando assim, barata demais. Queria assim que o povo lá fora entendesse isso ali, que por exemplo, você vai no mercado e compra um frango, né, e chega lá, olha o frango, quer esse frango aqui, aí o, o mercado pesa e vai entregar o frango, ele, ele custou é, 15 real e, e 70 centavos. Eu fiquei com o Pintinho aqui, recebendo ele com um dia de vida, entregando com 40 dias, 45 dias da idade dele, desse 15 15,70 e 70, eu recebi só 40 centavos. Então, eu, a minha, a, o que eu fico mais preocupado, eu, o que eu queria saber, é, por exemplo, onde é que vai tanto dinheiro, o outro R$ 15,80 foi para onde? Com um forte empurrão do governo federal, marcas conhecidas dos brasileiros vêm ganhando mercado no mundo todo. Só em 2014, foram 8 bilhões de dólares em exportações. As indústrias nacionais são representadas pela Associação Brasileira de Proteína Animal. O presidente da entidade, Francisco Turra, foi ministro da Agricultura entre 1998 e 2000, no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Para ele, a maior parte dos 180 mil avicultores brasileiros está contente. A maioria, nós temos uma pesquisa informal feita 90% dos integrados da agricultura estão satisfeitos e maior ou menor escala. Alguns reivindicando mais. Você faz uma parceria, de repente, você pega uma empresa de ponta que está na tua região, vale a pena, e você pega uma, às vezes, que não é confiável, que não tem saúde financeira e quebra. Mas esse é o risco de uma atividade. Né? Então, eu posso te dizer que Nove... Mais de 90% dos integrados responderam que estão satisfeitos, e muitos, muito satisfeitos.